Até porque comigo você não vai arrumar nada dentro do improvisado Quando eu faço conteúdo, espero que na sua mente você esteve bem pensado Você tá pronto pra perder na primeira fase? Que bom, porque hoje você já veio preparado! Sim, eu tô preparado para a vida e preparado para a sorte Eu tô preparado pra tudo que você tem, eu tô preparado pra bem e pra vir pra morte Sabe qual é a diferença entre você? Eu tô preparado pro inferno e pro céu Oi oh, Smurfette, segura a brisa, eu sou o Gagamel! Oh! Então engasga, Abel, Você me entendeu por isso Que na batida meu mano eu te bato aqui nessa levada Você não engasga, Amel Você engasga, Abel, Deu pra entender porque que na gaguejada Você falou que você veio do inferno Por isso que agora você se Vai rimar alguém ridículo. Aqui na sua frente não é o capeta, é só um dos doze discípulos. Eu tô fazendo minha rima e tô mostrando compromisso. Claro que eu engasgo o Gumel, aliás, minha vitória é. tem gosto disso. Lance discípulo, você desencaixou do beat, você não era bom. Na verdade, isso é ridículo. Deu pra ver que na encaixa caixa do tom, teve até doce discípulo. Por isso, que você é massa de manobra. Dos de mano, você era até o Judas. Eu não vou chamar os dois, porque Jesus é que te cobra. É, então Jesus me cobra, porque eu não sou perfeito, eu sou pecador. Jesus me cobra, Jesus me cobre, Jesus me cura de toda a minha dor. Essa é a diferença entre eu e você. Sabe por quê? Rima na praça, mesmo pecando, mesmo traindo. Sou abençoado é e coberto por graça. que oh, oh, oh, oh. Suaram com mal de fazer freestyle E tirar MC que é todo aproximado Até porque eu vou te mostrar no freestyle Que eu também piso nesse solo sagrado Você falou que tinha uma religião Por isso que na batida você é um cuzão Fala de Jesus e enxerga ele mais de perto Aproveita e agradece cada minha oração <risos>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 e agora cê vai, canelada de Maitai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 Pro moleque da plebe. Barulho oh! oh! oh,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 são um Paulo do Distrito Federal, hoje vai virar Distrito Funeral. Uhum.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 já virou um míssil? É por isso mesmo que tá de badifaria? Você falou que eu sou o inimigo do clima, porque eu já tinha a previsão de tudo que tu falaria. É por isso que eu vou mandar oh, é seu oh, meu freestyle. Você vai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 Então agora a minha ideia é bem mais louca. Você fala da minha língua eu vai morrer no céu da boca porque eu tenho a língua presa, mas eu tenho a mente solta. <Sos> <Não>. <Sos> pode pá, pode pá, Só que eu chego no flow, vou mostrando mano que você tá na ferida. realmente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 Não sou piolho, asneira, porque piolho é lentinha Eu sou uma história inteira, então não vem com essa mano Olha só, continua, não fala de piolho Porque hoje eu descer pra tua. Ah, então é pi, a quantidade de vezes que eu te bati 3,14 pra ser exato, quem manda é o guri Se você não entendeu, eu te falo que a rima eu é acato Então essa é a aventura de pi, tem um tigre aqui dentro seu barco ah.